Ver se o volume do jogo tá saindo. Como é que tá o. Volume. Tá bom, aparentemente tá bom. É. Aqui vai ter o campo de tiro. parece ser muito estranho. Eu não posso falar com ela? Ué, acho que eu tenho que vir aqui direto, então, né? É, aqui é direto. Salve, Loba uh... Modo Galeria Tiro livre, normal. Difícil. Aqui, essas recompensas que eu ganhei, ou até o máximo que dá pra ganhar? Não sei, ó. É 3k e meio de gel verde. Vamos ver se eu ganho isso aí. No difícil. Nossa, mas aí eu minhas pernas, né? Duas balas erradas. Nossa. Acho que eu tinha que ter ido lá pra fora matar alguém. Ó. Oh, nossa. Nossa. Mas aí eu tô perdendo muito ponto fácil, né? Estão descendo. Aí não vai dar pra pegar, mas o último... Ah, é muito pesado, cara. O rato andando pela segunda vez aqui, eu não pego Passo... Nossa, eu ia dar um tiro nela Esse reloginho aqui Hum, eu ganho mais tempo Não, para o tempo, mas aí me quebra as pernas também, né? Que isso, velho? Isso aí é rapidaço, ó, velocidade desse miserável É que eu vou pegar isso aqui, não vai dar não, véi Nossa, mas isso aqui foi ridículo Ah, claro que foi, muito impressionante é, eu ganhei só as peças de arma, né? O de resto eu não ganhei nada. Não, vamos tentar mais uma vez aqui, porque, pelo amor de Deus, é. Ah, se eu bater 2.300 em pontuação, eu consigo pegar as oito ervinhas lá. Agora saquei. Mais uma vez, vamos lá. Dessa vez vai ser mais fácil. Ó, oh, andando, hein? Oh, miserável. Acho que isso aqui é para as partes mais difíceis, né? Não, mas aí também me quebra as pernas. Porra, aí me pode miserável, miserável. Tem outra ali em cima. Hum, não tinha visto. Não, não desce, não desce, não, não. Ah, eu tenho que bater nos de trás primeiro, né? Hum, quase que pega pegar o ratinho porque o ratinho é top ah, miserável não mas ele me quebra as pernas Droga. porra aí é foda também né aí é foda também né tá Bati a pontuação para Ervinha Salve, Rodrigo você como você uma tá? Salva de obrigado tenho certeza de que alguém lá fora que pode dar isso a você uma salva de palmas <risos> valeu Tá, consegui as ervinhas. Mas o, o mais legal aqui que seria o... Os 3k e meio de gel é meio difícil de bater, né? Porra, consegui. Então um pouquinho. Ó, esse aqui... Ó, oh, joguei ganhei uma chave. 10k de gel! Velho, vamos fazer. é Mas esse aqui é muito difícil. O normal já não tá dando, né? Se eu pegar a shotgun, foda-se. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não, aí você me quer... Miserável. Miserável. Não, aí não dá, aí não dá, aí não dá. Que isso? Que isso? Que isso? <risos> Miserável, velho. O cara não desvias. Nossa, eu não vou conseguir esses 10. Calma, nem fodendo, velho. Nossa, isso aqui é bem difícil mesmo, hein? O rato também vai aparecer... Não, você me zoando. Ah, você tá me zoando. Você Que isso, que isso, que isso? Que isso? Não, tive que parar o tempo. E mesmo assim, foi uma pontuação ridícula, velho. Tô bem, tô muito bem, Rodrigo. Porra, muito mano, valeu bom, perguntar aí. Ah, rendeu. Rendeu, nossa. Não, tá. Beleza. Consegui 2k de gelzinho. Né? 2k já é alguma coisa. Tá certo que a recompensa de 10k... Nossa, é interessante pra caramba. Inclusive é a chave, né? Mas vai ficar pra depois, vai. Minha mira tá bem ruim. Isso aqui. Ah, vamos ver. Isso aqui eu não sei como é que é. Que é isso? Ah, é tipo aquele joguinho de... de... Oi, montar. E aí, Nath, muito obrigado pelo Prime. Olha, pegou, pegou um Primezão de novo? <risos> valeu muito pelo sub, valeu muito pela força. como você tá. Você tá bem? Tá boa. Ixi, tem uns bagulho se movendo ali. Não tô, não tô entendendo. Que isso? Não tô, não tô entendendo onde era pra chegar, velho. Ah, é pra destruir os grupos, foda-se. É pra destruir e fazer o maior.. Maior coisa possível. Ó, esse aqui tá bem, bem top, hein. Tá aparecendo umas portas roxas aqui, ó. Ó, as portas roxas. Ó, se juntaram aqui. Hum, top. Não tô, não tô entendendo, velho. Mas tamo aí, tamo aí. Não tô entendendo, mas tamo aí. Hum, aí ele faz todos se moverem. Quando eles se movem, ficam mais mais tops. Tá, agora, agora começou a complicar a situação. Véio. Porque não tá, não tá casando tão legal como tava casando antes, né? Tá, consegui 49k. Né? Ó Senpai! pai. Você precisa treinar mais. Foi tão bosta assim. Ah, Nossa, a pontuação era muito maior que eu podia conseguir, né? Sem k Mano, eu consegui a mínima. Chururu. Não, vamos lá, vamos lá. Mais uma vez aí, aí a gente sai, né? E aí, como é que você tá assim, pai? Você tá bom? Foi o alerta? Foi, foi, foi. Não, não rolou pra vocês, não? Ô, Nath, valeu muito pela presença aí na trova. Valeu muito. O alerta não foi pra vocês? Mano, pra mim Foi. Vou tirar esses que estão sozinhos. Aí vai fazer uma pontuação um pouco maior. Olha ah lá. Pra dar esses incríveis aí. Aí, ó. Acho que essa é a pegada, hein. É, acho que essa é a pegada mesmo. Isso, Ó. Oh! Quando junta muitos, aí você atira ali, ó. Só que aqui ainda não é o suficiente. Ó, aí juntou muitos. Aí eu atiro. Eu acho que essa, essa é a pegada. Aí você vai... Tem um que você ganha mais tempo. Ó. Ah, caceta, velho. Carregaços azuis também. Nossa, olha pra isso, velho. Mano, essa pontuação vai ser top. Vocês vão ver, velho. Diga, pô. Essa pontuação vai ser show, velho. Hmm. Tem que ser, espero. Né? Não for, também vou ficar triste. Bater aqui. Deixar só os roxinhos, né? Aí, ó. Tire esses dois roxinhos daqui. Tira o vermelho. Ó o fundo de azul que ficou, velho. Olha deles. Show. Ó. Aí você vai ganhando mais tempo. Caralho, interessante. Tira esses roxinhos de baixo. Não. Aí, agora foi. Ganha mais um tempinho porta branca aqui. Hum, nossa, você não pode bater nessa branca? Tá. Aumentou, aumentou muito a pontuação, velho. Comeu 190. Mano, você já gastou 190 só no Valorantia, pai. Cara... O pai ficou rico aí, né? Ganhou na loteria e não, não, não contou pra nós miserável. 190, velho. Muita coisa, cara. É muita, muita coisa para se gastar no jogo, velho. Você não consegue longe de mim, não é? 12 skins? Caralho. Passo duas skins de 190? É, os caras falou que que as skins do Valorant são são bem, bem carinhas, né? Eu vou abrir isso aqui, velho. Munição. Tá, mas eu já tenho muita munição, velho. Que bad. Que bad. Eu tô com 7K. Uma existência... Não. Eu tava focando na saúde, né? Mas isso aqui é 12K. Isso aqui não vai dar. 7K e meio. Caramba, hein, velho. Eu vou deixar aí. Sabe o que dá pra fazer? Acho que, acho que naquele, naquela paradinha ali, eu acho que eu já não ganho. Não ganho muito mais, né? Não, não por enquanto. Eu tenho muito pouco de arma. Acho que dá pra ir lá fora, como liberou muitos outros monstros. Matar uns monstros, né? E aí voltar. Fazer umas munições aqui. Eu não sei quando, quando eu volto, né? Fazer mais, mais duas aqui, só pra... Direto tem encontro né então Direto tem encontro uh, deixar a pistolinha melhor por um, um pouquinho mais de cinco por cento a mais Me quebra as pernas, né, véi? Salve skate! Valeu pela presença na trovo! Caralho. Vou mais munição nessa shotgun, foda-se. Mas munição é importante pra caralho, Tempo de recarga. É, agora eu acho que eu gastei tudo que eu tinha pra gastar, né? Fiquei com um aí. Salvar o game E aí a gente sai fora Salve, salve <risos> salva nesse aqui de baixo Quanto tempo a gente tem de jogo? Já 6 horas e meia de jogo 6 horas e meia Se eu tô bem, tô bom senpai Pô, Tô muito bom, ué. Ó Ah, esse jogo é só de um, sem pai. Minisgroup. Isso aqui sempre teve aqui? Acho que tem, sempre teve, né? Puta mano, eu ia ali, mas aquele, aquele monstro ali, ó. Não dá, velho. Eu até, eu até ia ali. Mas aquele monstro ali, que tá bem ali no meio, não, não, não dá, aquele ali não dá pra enfrentar não, velho. Ele ali é, é exagero, velho. Vocês viram que passou um bicho correndo? Esse é diferente. Ele é forte? ele é forte. Esse que corre aí, bicho correndo. É, você viu, você viu? É a mina da faca. Ah, já tô, já tô, já tô. Acostumado, pô. Tem que um momento bem, bem osso pra dar esse sushinho aí, hein. A mina da faca é forte, hein, velho. Nossa, mas colocaram tão pertinho de casa, né? O, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ô, ô, ô, ô, ô, ô. Ô, ô, O cara ela muito pertinho de casa. Ó, oh, me desventola. só precisava de um pouquinho, né? Só precisava de um pouquinho. Hum. Ah, os caras, os cara deu muito susto essa semana, pô. Agora agora eu tô armado. Tô armado aqui, já tô, não tô mais tanto susto não. Só um pouquinho. <risos> não, tive que sacar da shotgun. É, tem um bicho ali na frente que não, não, não dá, velho. Ih. E... Oh, mas outra de você? É duas? Uh. Vixe, ia cair. Deixou de cair. Tá, morreu. Nossa, ela é forte. Ela é bem forte. Eu vou ter que fazer mais munição, né? Cara, muito, muito monstro que eu já tinha matado voltou à vida. Muito, mas muito mesmo. Oh, nem, nem vou passar aqui dentro. Provavelmente não vai ter item, né? Agora, agora acho que eu já não encontro mais item. O que eu encontro aqui pra fora é só, só os monstros. Que é o que eu tô caçando pra pegar um pouco de gel, né? Uma, uma mini farmadinha aí. Já volto. Beleza, beleza. Fechou, pai. Ahem. <coughs> Mas aí o jogo, o jogo também ele quebrou as pernas né? Aproveitou que eu tô mais forte. Começou a colocar muito monstro forte aqui para fora, né? A mina da faca tá parecendo a Né? É, tem aqueles que andam pelo chão, que ficam rastejando também. Estão aparecendo com muita frequência. Aquele outro lá, que, que sei lá, parece uma assombração, aquela porcaria, velho. Que mata. É, que pega hit kill, né? Mata hit kill. Porra, sacanagem aquilo ali, véio. Tem pelo menos uns dois ou três daquele no jogo agora, né? Salve, Razer! É a mina da faca de novo? Mano, três dela, cara. Três? Sério isso? Três? Porra. deu uma snipada nela. Essa é a primeira vez usando um sniper, hein? A, me... a bala cai? Senão vou, ter... vou colocar mais ou menos aqui, ó. É, não cai. Ela vai reto. Ah, Sniper é Hit-Kill! Ah, Sniper é Hit-Kill! É isso mesmo que eu tô vendo? Interessante! Quem diria? Cara, sinceramente, não fazia nem ideia que a sniper era para a gente que isso aqui sempre foi trancado, foi? Deixa você ver os próximos e Ihhh... é, então essa essa mina da faca ela ainda assim ela dá uma atrapalhada, né? Mas já é bem bem mais tranquilo de enfrentar ela. Tem alguma coisa aqui? Não ver Cara, eu, eu, quando eu tava entrando aqui eu ouvi um barulho da direita Tipo, um bicho bem Aparentemente devia ser forte, né, pelo barulho que fez Ó ah, ali, ó Dá pra me acertar aqui? Quebra o vidro se eu, se eu atirar? Xala, Tô de boa. Não preciso, não preciso limpar a área a esse ponto, tá ligado? O que, que você fez? Mano, eu brinquei um pouquinho no campo de tiro pra pegar uns pontinhos. Né? Uh, dei uma andada aqui. Não, não, não. Eu ainda tô no... Eu tô no mesmo mapa ainda. Eu tô no mesmo mapa. Eu não troquei de mapa. Eu tô no primeiro. Tô no primeiro. Eu só vim dar uma farmadinha. Pra conseguir alguma coisa antes de ir pro próximo mapa. Né? Eita... Aí me quebrou as pernas Com machado? Parece machado aqui Só pra me fazer um negócio Ué, não peguei o machado? Ô irmão Minha faca tá forte, mãe Calma aí, né Pra você morrer com ela Por isso que eu pei ela Miserável não... Nossa, deu dois tapas tá, Você tá forte, hein Tem que ser uns 5 tapas pra, pra pegar esse bicho é. Cara, eu jurava que eu tinha pegado o machado Oh, merda velho. Gastar munição de... Caralho, ela joga o machado, velho E ela saca outro Ah, beleza Vem Não tá me vendo, é? Né? Não tá me vendo? Alguma coisa tá me observando, vocês estão vendo? É aquela assombração lá, velho. Morri. Oh. Ixi, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Que eu morri mesmo, velho Não deu tempo de dar o um tiro Deve é eu ter pegado a shotgun Fui brincar, né, velho Porra eu Fui brincar aqui e morri Não quis me rilar de teimoso Não quis me rilar de teimoso Tá vendo o que, que dá vocês querem brincar no jogo? Não pode brincar no joguinho de morte, gente Não se o mapa é menor, vai ser mais tranquilo pra limpar Ah, então beleza, então beleza Pode ser, pode ser O up de vida por um 3, pode ser, pode ser Eu tô com bastante Tô não, né? Tava com bastante gel, né? Salve do espado Peraí Ah, ele foi salvo aqui. Ah, ele foi salvo aqui. Cara. Lospado. Lembra não, velho. Se <risos> você lembro de você, acho que deve ter um bom tempinho, um certo tempinho que você não cola, hein, velho. Se eu falar que lembro, eu vou estar tá, vou tá mentindo pra você, mano. Que faltou, faltou uma certa frequência aqui na live, entendeu? Meio, meio difícil de lembrar, velho. <risos> Meio difícil de lembrar. Mas assim, nada que uma frequência não mude, né? A partir de hoje eu posso lembrar. Outra mina da faca. Ah, beleza. Ó, esse aqui é pra munição, né? Que eu gastei bastante. Eu vou matar essa mina da faca não, velho. Sim, na, na moral. Na moral. Eu já tô bem pra, pra seguir o próximo mapa. né? Sério? Você levou um ban meu? Sério? Nossa, cara, mas pra levar um ban meu Você tem que ter sido bem, bem, né? O que, que você fez, velho? Não, nem, nem fala, nem fala, deixa assim <risos> Deixa assim, né? Não, porque difícil, Dificilmente eu dou um ban, velho É, é, ocasiões que O cara tem que, né? pular bem ali para levar um ban cara se não se não toma não tinhacha hum. vida Tomar um cafezinho, né? Eu vou encher a vida e vou voltar lá e fazer os ups, aí a gente volta aqui. Que isso? Ah, munição. Preciso gastar recurso. Pô! O <risos> que, que tem? Não, melho melhoria? É, eu tenho, eu tenho umas pecinhas pra melhorar, né? Mas o interessante agora é pegar... Munição. Pra poder seguir o jogo, né? Ah, tá. É, daqui a pouco eu tenho que aumentar o poder de fogo da Sniper, né? Não, eu vou aumentar, eu vou aumentar, se ela já é forte daquele jeito. Imagina se eu dou uma bala assim na mão tipo, ah, vai matar e não mata, né? Tipo, ah, vai matar esse cara aqui, e não. não matou. Obrigado, tá tipo, troca. Lascou-se. Lascou. Tá. Vida cheia, munição, né? Gastei, gastei bastante recurso, mas, né? Como a gente vai, vai aumentar ali... As habilidades do personagem em si, Vai, vai valer a pena. Nos bosses? É, pode ser. Pode ser. Né? Pra matar mais rápido. Não, porque até agora oh, eu não de enfrentei de nenhum de boss, de né, velho? Eu acho. Enfrentei? Não. Hum. Ah, mas você tá bom, Lospadão? Isso que importa, você tá bom? que eu ia aumentar? Um negócio de vida, né? Quase, quase morte lá, não era? Ô, oh, louco! Nossa, e aí você foi enfrentar os boss sem ela. Ah, posso de sofrer que usaria é quase dança suficiente pra te matar, você vai serrar os dentes e aguentar. Pode ser esse, é esse mesmo, né? Esse outro aqui Aumenta a saúde total recuperada Após regeneração de status de quase morte Então, né Esse aqui é o do quase morte, né Mas é, eu vou voltar com mais vida Tá, agora eu tenho 4kzinho Oh, só dá só live? Não Passa com ela, pô Só chegar junto Pode voltar mais vezes Menos cois se eu disparar Será que isso é uma coisa boa pra colocar agora? Hum, isso aqui ia ser bom, né? Me livrar de agarrão. Caramba, velho. Ah, cara, eu vou, vou guardar. Aí a gente segue a história, né? Depois eu, eu coloco isso de, de se livrar de agarrão. Pode ser, pode ser. Vou salvar aqui. É, a escopeta tava quase... Mano, a escopeta é muito forte, velho. Gostei, gostei muito dela, cara. Gostei muito dela Ela só não dá um dano na longa distância, mas isso aí a gente já esperava né Verde? Não sei, não sei que mania que vocês têm de colocar verde, vocês acham que combinam verde aqui? Velho? Poeteiro chega e coloca verde Sete balas aqui A Sniper, não lembro se ela tá carregada Tá carregada ela Não tava full não, não tava full não, Eu tinha colocado mais uma balinha pra ficar nela Ah, se eu apertar quadrado eu mudo Interessante, olha que interessante Eu não sabia disso Cara, essa pistola aqui velho, Nem usei tá, tá aí por tá, né Pistola com mira laser, pistola semi-automática Ah, tô na semi-automática, com mira laser é, tem, tem diferença de força nas duas? Acho que não, né Mas eu tô gostando de usar a normalzona aí É, junta dois, três e pouf! Vai os três puxão né? Cara, eu upei eu muita faca na, na esperança de ela conseguir matar mais rápido, mas cinco, cinco golpes pra matar, você tem que ter muita habilidade, velho. Você tem que. que... Vixe, velho. A propósito. Não, nunca, nunca fiz desse jeito, não. Nunca fiz desse jeito não, Laspada. Fiz de outro jeito. Fiz era 100 bits, né? Um, um shotzinho. Venha comigo. Tô te chamando. Prefeitura? Por que você acha que ele decidiu ir para a prefeitura? Provavelmente tem a ver com um emissor de campo estável que ativamos lá. Caramba, o que é um emissor de campo estável? É uma máquina que estabiliza temporariamente uma área de um ambiente STEM se ele começar a desmoronar. Não chega nem perto de ser poderoso e eficaz como um núcleo, então só usamos para emergências. Ele não parece estar funcionando É, mandamos o Harrison e uma equipe de segurança Para ativá-lo quando chegamos Esse pessoal tá Espero bom, que né? Bem. Venha comigo, ele não vai vir, né? Se eu chamar ele e morrer Não, não, não, ele vai, vai me atrapalhar né? Vai que ele decide vir Como você sabia que esse sinal vinha do cara que eu falei? Meu comunicador enlouqueceu Quando você tentou ligar antes Alguma coisa estava causando interferência Uma frequência que eu nunca vi antes E vinha do depósito em que você estava Pouco antes de você ligar o sinal desapareceu E daí, pam, tava na prefeitura Quando você disse que esse cara era poderoso e que eu tinha perdido Bom, era lógico que ele era a origem do sinal Que tipo de poderes estamos falando aqui? Ele invocou aquelas coisas como se controlasse elas <risos> Daí ele simplesmente se teletransportou Parece a última vez que estive no STEM Salve o funcionário Foram testados antes de serem colocados no STEM Não deixaria um psicopata entrar Ah, Qual então, né pai? Eles não me testaram Mas você não é um psicopata é, mas eles não, né? Né? <risos> não, né? Carai, tá. tá bom? Tô bom funcionário, de você, meu querido. Como você tá? Gente, como você tá é aqui mesmo? Eu tenho que chegar na prefeitura, certo? Ah, é. Minha missão é aqui. Eu tenho que acessar esse outro computador? Ah, minha missão é ali em cima. Putz. Curtindo o game? Ah, o game tá bom, mano. Game, game tá bom, bom, bom, bom, bom, Achei que ia, achei que ia passar mais mal nele. Que nem eu passei no, no Outlast, né? Mas como você pode matar os bichos, né? Eu me sinto mais tranquilo. Tô impressão de ter ouvido alguma coisa dali. Né? Tá melhor? Hum. Oh, mas era, era aquilo lá mesmo, funcionário? Não sei se você respondeu aquele dia, velho. Chama ele, chama pra tu ver. Sério, é sério, é pra chamar mesmo? Serão? Serão mesmo? Cara, se ele virar um Ashley na minha vida, cara. É sim, mas que cacete, hein, funcionário? Puta merda, hein, velho. Ele quebrou as pernas, velho. Mas é, né, velho? Muita, muita gente pega, pega duas vezes, né? Mas como você tá melhor, então, tá bom. Nossa, hora eu vou quebrar a porta aí, a porta do refúgio. Ó, tô, vou, vou, eu vou chamar tô... só porque esse aqui é para chamar, velho. Talvez você se vir comigo. Se eu achar a Lili, podemos sair daqui juntos. Sem chance. Só saio desse refúgio se for para sair completamente de Union ou se me obrigarem. E quem diabos é essa Lili que você fica falando? Sabe boy. Minha filha. Ela é o núcleo. Ah, não me admiro que esteja tão determinado a achá-la. Sua ajuda seria muito útil. Vou te ajudar daqui quando puder, mas não vou lá fora. <risos> Ela é só uma menininha. Eu sei, mas apelar pro meu lado emocional não é um bom jeito de me convencer de alguma coisa. Desculpa. Simplesmente não sou assim. É, eu percebi. Não, tá bom. Não, não queria ir lá comigo mesmo? Deixa eu só arrumar um negocinho aqui, gente. Dá dois segundinhos aí. Só pra, mim, só pra mim arrumar um negócio ah... O que é o nome disso aqui, velho? E, ó Depois mais algum... Não, acho que é só isso aqui mesmo Pronto, acho que tá arrumado é, O cara não tá nem aí, né? Falou não, só filha? Foda-se. Calma não, não. aí, calma aí, irmão. Oh. Sério, boy? Sério? Puta que merda, cara. Porra, meus pisamis, velho. Cara, o Covid é foda, velho. Muita, muita gente levando como como brincadeira aí, né? não, não é nada demais, né? Sim, velho. Cinco meses, cara, meus pesames, velho. Se eu entrar no mato aqui. Tem chance de encontrar outra daquelas estátuas? Ah, é foda, velho. Eu nem, nem imagino, cara. Ih, o cara, é morto. Ó, essa rua aqui tá. né? Pelo menos até ali na frente ali tá limpo, né? Pra direita vai ter a mina da faca. Meu. Nossa, você tem que seguir essa rua reto. Meu problema. Meu medo vai ser caso eu precise fazer uma fuga rápida. Né, já apareceu um bicho forte. Isso aqui tá tudo vivo. Tinha uma garrafa ali atrás, mas nem vou me ligar muito nisso. Cadê o meu mapa? Vem, mapinha! Ah, só ir pra direita agora. Vou por trás da casa, velho. Ouvi o um barulho da direita. Ouvi o um barulho da esquerda. Na moral, eu tô meio, meio perdido aqui dentro desse mato, hein, velho. Tava, tava bom ali e tal, andar e tal, mas agora eu me senti meio agoniado, velho. Ah, não, funcionaram. Nem... Ixi, eu fui pro lado errado. Platinar não é comigo não, velho. Platinar você gasta, gasta muitas horas dentro do game, velho. São muitas e muitas horas, velho. Você pode me dar uma volta aqui por trás. Não lembro como foi. Ixi, acho que brotou muito monstro ali na frente, velho. Não bate nenhum jogo na minha vida, cara. Que eu gostei muito dele, só. Depois disso... Tá uma merda, bem na frente da casa, velho. Porra, na frente da casa. Por ali não passa, né? Merda. Ele ali é muito forte, cara. Esse pai, ele é o mais, é o mais forte, né? Tirando aquele, aquele que deixa. Aquela mina, né? Demonhão, né? Que transforma os bichos. Transforma a gente em bicho. ver como é que tá a situação. Nossa, bem na frente, velho. É pra foder mesmo. É pra mim me foder mesmo, velho. É pra mim me foder mesmo. Não, morro que... Não mostro o QR? É. Como assim, o, o senpai? Sempre mostrou. Olha lá, o que eu achei. Nossa, velho. Eu tô com duas chaves. Ah, beleza. Chega mais perto, né? Nossa, aí acordou o outro tava do lado. não tá me enxergando, né? Hum, hum, hum. Bom, eu tenho seis balas de sniper. Só mostra boleto? Ué. Ah, é pra você, pra você se inscrever, né? Acho que pra você dar um gift. Que aí, aí vai por pix, né? Foram três chiles de sniper, três balas de snipers. Três balinhas cara, é se eu tirasse ele dali? Uma facada, uma bala, uma, duas facadas. Oh, tô ficando bonzinho, né? Na moralzinha. Tô ficando bonzinho. Oh, alguma coisa aqui dentro pra me pegar? Tá brilhando, acho que é uma garrafa, né? Ô, funcionário, valeu pela mana! Milzinho de mana! Caramba, valeu muito pela força, mana Vamos lá, top 1. Logo mais nós estamos top 1. Pera, o que que, o que, que foi? Ixi, isso aqui tá tudo vivo, velho! Ó, tá vivo! Deve tá vivo! Ih, errei! Eu queria só fazer aqui do agarrão. Mano, eu vou matar na, na, na, na moralzinha aqui, velho. Não precisa me preocupar muito com isso, né? Tá puxando babá? Pega, pega uma outra conta, o. Ou, você simpai, você não tem uma outra conta? Aí você consegue mandar da outra conta pra essa. Esse aqui também tá vivo. É dar uma corridinha, né? Vem pra uma facada, ela vai vir pra cima de mim. Aí eu dou uma corridinha. Ih, ela deu duas, duas porradas. Deu três. Nossa, mas você também tá me quebrando as pernas, né, velho? Estragou meu esqueminha, bom de matar os caras. Já abriu a garagem? Garagem? Que garagem? Isso aqui? Já? Tá aberto. Já entrei aqui? Não é que não? Tá falando de outra? Três facadas. Já? Já? Essa mesmo? Não, então tá, então tá suave. É que eu já vim aqui uma vez, né? Que aí eu, eu olhei a história aqui tá, e tal. Tinha um negócio aqui dentro. Aí tinha um, um fantasma aqui, né? Devia avisar a Kidman do que tá acontecendo. Estou eu vou encher minha vida no cafezinho. Tá me ouvindo? Alto e claro. O que você tem pra mim? A boa notícia é que localizei o Onew e ele conseguiu me colocar no rastro pra achar a Lily. Que ótimo! A má notícia é que Union tá literalmente desmoronando ao meu redor e seus habitantes são, na maioria, cadáveres e monstros. Ah, e aquele psicopata que eu te falei? Aquele com os poderes que não devia ter? Ele pegou a Lily. Eu tô me preparando pra entrar na medula que você esqueceu <risos> de me avisar pra ir até ele. Desculpe por não termos te dado detalhes antes de te mandar aí, mas não pensamos que estaria tão ruim. Tá tão ruim quanto o Beacon aqui. Ih! Não, tá pior. Minha filha não estava presa em Beacon. Ok, acalme-se. O que, que ele fazia então, em Beacon? Quem Você jogou ruim? Homem, alguma informação sobre essa pessoa? Homem. Cerca de 1,77, cabelo preto. Eles consideram um tipo de artista. Não é muito pra investigar. Diz uma coisa que não saiba. Tô a caminho da prefeitura. Ligo mais tarde. Ó, vamos tomar um café pra encher a vida, e eu recuperei o gel né, eu queria ir lá pra fazer o um negócio que eu lembro que que é, <risos> né, então é, a gente vai voltar lá, falar com a enfermeira, usar as duas chaves que nós temos, e aí a gente volta e entra no, no SPCzinho que tem aqui, beleza, o que que tem aqui pra mim, uma seringa né, que eu tô guardando, A Natas te cobre e some? Cadê a Natas, velho? Que a Natas chegou, dropou o sub e, e, e sumiu. Detetive Castelhanos. Bom vê-lo de novo. Que isso, pô. Tá. O que, que eu ia fazer mesmo? Era das garrafas, não era? 5k aqui, não é? O ia ser isso da... Não, isso aqui não vai dar. Mesmo que eu queira, isso aqui não vai dar. Eu acho que eu é da garrafa, cara. Não, isso aqui é 8k. Isso aqui é 12k. Isso aqui é 8k. Então também não é. Aqui, ó. Maior velocidade de recuperação após... Status de quase-morte. Não era isso que eu queria, né? Mas isso aqui vai ser útil também. Recuperar mais saúde também ia ser útil. Mas eu acho que a pegada que eu queria era isso aqui, ó. As garrafas do inventário serão usadas para livrar de agarrões. Então se ele me der um agarrão em vez ele né? Tirar minha vida, a garrafa vai me ajudar. Acho que essa é a pegada. Não precisa equipar elas. É. Ó, agora o outro é milzinho, milzinho. Posso pegar? Peguei né? Era de Sniper Cara, eu vou abrir esse aqui de baixo velho Shotgun Mais três balinhas Agora eu vou abrir esse aqui de cima Kit médico, já tenho Nunca nem usei Alguma coisa mais impactante, tá ligado? É aleatório aquilo ali? Não sei cara Não sei Oh. Puta mano, eu posso criar mais... trêsinha. Eu vou guardar, porque eu não sei como é que vai ser a minha volta, né velho? Morozinha, a gente salva. Tem, tem que falar gatinho? Só pra... só para ver, né? Não sei quanto tempo eu vou ficar sem falar com ele. meu o projetor aqui... É, não tem... aparentemente não tem mais nada. Minha sala aqui também, é só... Cara, até onde eu sei só tem aquele cara morto, né? O resto, aparentemente, estão todos vivos. Vamos meter o save e aí a gente entra no PCzinho lá de fora. Quanto tempo de jogo hoje, gente? 53 minutos que eu abri a live, Não, vamos continuar, vamos continuar. Não, é. não vou ter feito quase nada. Vou ter farmado um pouquinho e entrado aqui, né? Partiu, PCzinho? Então esse é o computador que o Neil mencionou. Vamos tentar aquela senha. Sentiu muito peso por conta do costume de Teleste? Como assim? assim muito peso por conta do costume? Na mira? Na, na... Tipo, o jogo parece, mas ainda assim é diferente, né? Mais ou menos isso? Cara, eu tô, eu tô gostando, velho. Tô gostando. A história tá, tá interessante, né? Gostei. Foi da porra do Outlast que eu não consegui usar arma nenhuma. Miserável. Um bando de maluco. Fantasma do nada. Full stealth. Né? Correndo, correndo, correndo, correndo, correndo, correndo, correndo. Ali me quebrou as pernas, velho. É, então, pesada a câmera também, né? Cara, eu aumentei a sensibilidade aqui e pra mim ainda assim tá muito pesado, cara. Tem hora que eu quero chegar no lugar e não vai, né? Sensibilidade no eixo X, já tá no máximo aqui, velho. Tá no máximo, máximo. Não tem uma velocidade extra, né? É, então, acho que, talvez, não, não, jogando no PC, talvez desse, desse pra, pra ficar um pouco mais livre. Mouse-teclado, né? No mouse-teclado, é. é. Não tô pronto psicologicamente pra isso. Pico! bico 3? Não, B. Ih! Uh. Ô, oh, aqui dropou uns negócios legal, né? Ó, oh, trezentola. Não, já vem com, o com na mão, né? Queimou. Um cara morto ali. Talvez ele tenha que se agachar pra passar. Porque essa porta aqui vai estar tá trancada, né? Certeza. Não, tá aberta. É, mas esses sinais aqui eu não entendi até agora, velho. Quando é amarelo é porque provavelmente tem alguma coisa? E quando é vermelha é porque tem certeza e o bicho é... É, é o bicho. Olha lá. Esse é um mapa de Union? Costumava ser tão grande. É tanto que quando a gente chega a gente tem essa impressão também, né? É um cara morto aqui. O que é isso? Um projetor? Pólvora dezão? É, quando, quando o santo é bom, quando, quando... né? Como diz o ditado? Não sei. Quando o santo dá é esmola o bagulho é ruim. Que? Não. Como é que é o ditado? 10 mole é grande, santa desconfia. Isso, cara, é isso. Ó Tula. Seja muito bem-vindo. Estranho, hein? É o silêncio, nada uma tremida na tela Gostei não, hein, velho Cara, eu queria enxergar melhor, né, mas sempre pelo... O ombro que ele vê é uma bosta, né, velho Ah, eu consigo abrir isso aqui Isso aqui é uma boa abrir? Vou voltar, né Mas isso aqui dá pra abrir Uh. Uh. Não é uma coisa boa. Munição de shotgun, tô nervoso. A ah, qualquer coisa eu corro por aqui, velho. salvando E o bagulho tá ficando vermelho, velho. Hum. Como é que mata sem assim, chamar atenção? O Davirote. Eu tenho mais dois, né? Talvez nem precise matar isso aqui. Vai ser só, tipo... Matou porque é otário, né? Talvez ele nem fosse pra cima. Fala de si. Hum, verdade, verdade, né? Os Bioshocks todos de, de graça aí. Quem pegou, gente? Ó, tem um louco correndo ali dentro, velho. Nem tinha visto. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Deixei lá, não baixei não, mas tá lá. Ó, tem mais um embaixo. Acho que a pegada vai se matar todos que tem aqui. Ó, depois olhar o que tá lá em cima, né? É aquele ali que a gente vai, vai acabar fazendo barulhinho pra matar ele. Tem muita porta aqui embaixo, vocês verem. Pô, oh, bem que podia dar pra matar. Esses que estão caídos no chão. Um pisão, né? Tudo mas na moralzinha pra não fazer barulho, né? A única coisa que eu tenho que não faz barulho é isso aqui. Dá pra ficar dependendo, porque eu só tenho mais um, por exemplo, né? Ó, tem outro ali dentro matando. Cara, esse aqui vai ser, vai ser osso, hein, velho. Acho deve dar pra passar por aqui sem, sem bater em nenhum deles, né? É grande Essa porta ela abre Essa porta não abre Ainda Vai abrir quando ele tiver do... Quando eu precisar que ela não abre ela vai abrir Vamos subir. Não, tô dando a moralzinha pra não fazer barulho, né? Ó, mais um. E tem mais um do outro lado. Cara, eu vou gastar... Vou acabar gastando tudo neles. É. Pelo jeito. Esse aqui eu nem sei se tá vivo. Esse aqui já tava morto. Não, não dá pra recuperar o virote, mano. Você falou pra mim que tava Razor. Acho que eu devo ter que upar ele mais, né? Pra poder recuperar. Vivo Fingindo de morto Tá dormindo, né? Tá dormindo Hum Bolsa de melhoras Mais, mais balas É, o jogo sabia que isso aqui ia ser útil, né? Cara, eu acho que vou deixar isso aí dormindo aí, velho Na moral Será que dá? Ó, oh, um way Way é bom, hein? possível Vazio. Mano, vou deixar essa porra aqui dormindo, vai. Dá um tiro. Não sei, cara. Hora que eu não me arrependa. Fecha a porta aí, na moral. Tá vivo, tá vivo, mas não dá pra matar. Recomenda matar, ô oh, merda. Um, né? Ué Um, dois, três Quatro é, As duas primeiras balas foi sacanagem não ter pego, né? Ali, ali foi sacanagem, velho. Na moralzinha, foi sacanagem Porra, gastei duas balas à toa, velho O jogo me trollou, velho Abrir a portona que tá trancada ou matar Tudo que tem aqui em volta? Acho que matar tudo que tem aqui em volta É melhor, né? Trancado Trancado é, é pra mim sofrer mesmo, cara O único lugar disponível pra mim Vai ser aqui em cima tá Quando eles se soltarem Provavelmente vai ser o que vai acontecer né? Procedimentos de bloqueio emergencial Estão em efeito O bloqueio pode ser desativado Ajustando a frequência no seu comunicador Acho que eu posso tentar Mudar essa frequência aqui primeiro Dá pra deixar essa outra mais de boa não? Aguarde Bloqueio de emergência da área de recreação Desativado Aguarde a reinicialização do sistema É Bloqueio oh, de emergência da área de pesquisa Desativado Aguarde a reinicialização do sistema Ô porra Duas balas jogadas fora de novo Três balas jogadas fora de novo Essa minha pistola tá de sacanagem também, né? Ah lá, miserável. Ah lá, ah lá. Mas pra você eu já tenho. Já tenho. Já tenho uma solução. Pode dar facada na escada? Esse Nossa, é tava com medo de é dar ruim. Preciso poupar munição. Inicialização concluída. Bloqueio de emergência totalmente desativada. Vamos ver, né? bagulhete tipo, pra munição. Tá, com o que eu peguei aqui, eu recupero duas bolas de pistola, né? O resto? Né? O resto é resto, né? Agora eu posso examinar as salas. Munição de shotgun, boa. GG, né? GG? Será? Ó, mais seisinha. Oito, oito, olha. Por que era seis? Será é que não abre, não? Tá bom. Mais alguma coisa aqui nessa sala? Acho que não, né? Tinha uma porta em cima. De onde a velha saiu... Ó, oh, tem essa daqui. Aqui alguém pulou. Oi. Tem a primeira porta aqui de cima. Aquela que eu cheguei por aqui ficou trancada. Não sei se vai ter alguma coisa pra cá. Essa aqui foi pra onde eu vim. Tinha é. uma bem aqui, ó. É, tem outra porta bem na frente. Preocupante Missão de pistola. Mais cinco. Ah, moleque. Pregos. Trancado. Por que tá trancado? Tá, e a última E a da mina da faca Mais cinco balinhas hein? Aí não vai? Uma parede invisível quando deixar ali Bom né E agora acabou, né? Pra onde eu vim, ali eu já entrei, tem que se manjar, aqui não o que sobra esse aqui Tem uma coisa pra pegar? cara ainda não, ainda não entendi esse sistema do, do dos batimentos ali do lado né caramba que cheiro bicho Ah, tem uma escada ali. Hum, aqui tá... Fechada. Cara, com certeza vai ter um monstro diferente aqui embaixo. Depende de todos que eu enfrentei. Pô, ah, esse daqui só vive nessas condições. <risos> Sei lá. vai estar do outro lado, isso aqui. Quer ver? Vou descer, ele vai aparecer. Escada infinita é justamente para não subir de volta. Hum? Soundshot e uma porta trancada Deixa eu ver se ela tá carregada Tá carregada Não dá para entrar Acho que vai ser ele Porcaria, velho Parece que me quebra as pernas, né, velho Tô fazendo errar tiro, cara Três balas pra matar um daquele, velho. não muita munição, velho. Se tivesse acertado na cabeça, já economizava. Muito. Esse aqui acho que é pra voltar mais rápido, né? Com certo medo de ativar isso aqui, velho. E aí pode vir dos dois lados, né? Um atalho que, sei lá, pode me foder daqui a pouco. Então esse é o temido vazamento de gás. Valeu, Anil. Eu nunca conseguiria assim essa coisa. Ih, até a visão muda, né? Parece não. um labirinto aqui. Tá onde eu tô? Não, literalmente, parece um labirinto, né? Não sei nem onde eu tô. Bom, podia ter uma marcação pra ele falar assim, ó, oh, eu tô aqui e apontava o dedo, tá ligado? Não. E agora eu tô perdido, velho. Eu vim da onde? Né? Área B. Eu tinha que ter olhado as placas, né, velho? Porra. Tem que pra. Tá bom. Tem alguma outra placa aqui? Ele não pode mirar quando tiver assim, não? Não posso usar arma. Não posso usar arma. Beleza. Inflamável. Droga. Então não posso usar as armas de fogo. Tá bom. Beleza. Tem alguma outra arma que eu posso usar? Não posso usar nenhuma. Tá, ah, beleza. Tá bom. Né? Tá bom. Então, gente, o jogo tá finalizando por aqui. <risos> 90 aqui Primeira pessoa, por quê velho? você oh, tá muito resistente, você não acha não? Já gastei, gastei três facas aqui. Como é que saca a faca nessa porra? Que eu tô indo no soco, não tô não? Eu tava indo na faca, velho. Nossa, quantos... Mano, é cinco facadas. para cada, é matar um desse. Gastei muito mais que isso, velho. Pegou no Stealth? Então, na hora que eu ia pegar no Stealth, deu um certo problema, né? O personagem foi pra frente. O oh, labirinto miserável. Entra aqui, não entra aqui. Dá posso subir aqui? Dá posso subir aqui. Eu não sei se jogo em primeira pessoa não, hein. Sem arma ainda? Uh, voltei pro, pro, pro joguinho lá que não gostei. Esqueci o nome agora. Não vai, não, gost, não gostei, é uma palavra muito forte. Ia dar aqui, isso que tá trancado. Uma trave elétrica, merda. Bom, tem que seguir o rastro, rastro de gritos. E aí me quebra as pernas, né? Seja vista. Ela é fácil. Ah, não. Ah, não. Olha o... Pô, esse aí não... Com arma já é difícil. Imagina sem arma. Pra aqui não é pra ir. Não sei de onde eles estão tirando o corpo. Todo mundo já morreu aqui faz uma cota? Essa parte quem quiser dar susto, isso aqui é uma parte boa. Aí <risos> ela vem pra cá. Valeu, falou! viu, velho? Tava lá, matar furtivamente, mas não ia dar pra matar furtivamente aquele ali, velho. Dá pra matar aquele ali furtivamente. Dá pra matar furtivamente? Não, eu ia dar uma porrada ali. Né? Vou esperar ela vir até mais ou menos aqui. Aí eu ativo o negócio, né? Porque eu não sei hora que ela vir. Imagina eu tô lá. Puh, apertei. Ah, botãozinho. Pã, pã, O bichinho aparece, né? É, ia dar uma porrada e ia levar, né? Tá vindo Tá vindo? Ela entra aqui? Porque se entrar eu tô fudido, né? Fica fazendo ciranda, cirandinha com o negócio Ciranda, cirandinha, vamos todos se lascar né entra não? Não, mas ela vem na frente, não vem? Ela passa na frente naquela que ela voltar eu fico suave Demora Tomara que tenha surtido efeito Ela vai voltar pra cá. E aí, quando ela tiver indo, eu vou nas costas dela. Vamos esperar, né? tá botando a cara não, velho. Wes. Mas... sei se eu, se eu agradeço ou reclamo da, da lerdeza desse personagem, né? Desse, desse monstro. Assim, quando ele tá te vendo, indo pra cima de você, ele vai teleportando. Então, ele vai num pau da porra, né? Mas... Ali, não sei, não foi atrás, não, véio. Não sei porquê. mata na facada? Mata na facada. Mata na facada, Confia, confia. Seu plano é ótimo, que tal estragar ele, né? <risos> Seu plano tá muito bom. Vamos estragar um pouquinho, né? <risos> tal você fazer uma loucura aqui? Ó, oh, tá vindo, Depois das 9 facadas, é... Aí como a facada tá, parece que tá mais fraca nesse ambiente, né? Não sei, os monstros aqui tão mais resistentes. Vira 18, né? Dobra o negócio. É... é stealth, Stealth, 18 facadas. E vai olhar para os lados. Eu jogo aqui, deixo aqui. Quando ela voltar, aí eu vou. Fica mais medonho. Fica o jogo inteiro em primeira pessoa. Fica mais medonho, cara. O jogo, o jogo todo, cara. Assim, se for o jogo em primeira pessoa, já, já dá uma assustada a mais, né? Aí, aí, dos caras ainda colocam o fato de ter que tirar minhas armas. Aí quebrou as pernas de vez. Aí, aí não tem jeito, né? Tá voltando, Eu venho aqui para me pegar. Oh, graças a Deus. Essa máscara fede muito. É, velho. Se eu tiver que voltar esse aqui, ah, não. Véio. Saída do B2. Oi, consegue me ouvir? É o Watkins. Watkins. o que está, acontecendo? O que está acontecendo, no o tá acontecendo? mais rápido que o previsto? E agora tá Só pra te ajudar, beleza. Não dá. O colapso. Ó, oh, desculpa, mas assim, a gente não pode arriscar uns caras pra ir aí te salvar, então você vai morrer, né? Obrigado pela sua. seu tempo de serviço. <risos> Valeu, tamo nós. Ah. O bichudo das expansão. Hum. Hum. Bom, né? 14 arquivos de 40. Cara, se eu não tiver perdido nenhum, significa que a gente não tá nem na metade do jogo, né? Então. Tamo longe, né? <risos> Sobre aquela mulher. Ah, tá o monstro lá. Quebra mano vai ficar puto é matar alguém né viu que ficou vermelho Coisa boa, não é? Eu vim pelo lado certo? Porque se eu vim pelo lado certo é melhor eu ir no outro e ver se tem loot, né? Esse é o lado certo? Tem uma escada lá atrás Eu entro na... na, se eu for na qual, qual que é o lado certo, né? Vou subir a escada, mano Precisava disso, munição de shotgun. Né? Sabe o que eu tô vacinando? Que eu não estou encontrando aquelas estátuas. Aquelas estátuas pra gente quebrar, pegar a chavezinha, aquilo eu tô vacilando bastante, mano. Não tá, não tá aparecendo tantos pra mim, né? Tipo assim, não tô. Se aparece, tá bem camuflado, porque eu não tô vendo. Sou meio ceguita. Cara, era pra cá que eu tinha aqui vir mesmo. Então tá certo. Peguei um, uma lança. 17 balas na reserva, né? Tá, ali na frente o sinal ficou vermelho Não sei o que significa, né? Mas aparentemente tem um bichão aqui Não Aqui, aqui ó, ele morreu Não então, dá pra mandar uma equipe pelos túneis com uma máscara pra mim? Oi! Consegue me ouvir? É o Watkins! Watkins? O que está acontecendo? O colapso está acontecendo mais rápido do que o previsto! E agora está afetando a medula também! Aquelas coisas estão tentando entrar! Tem que me ajudar! Estamos seguros desse lado. Venha Não dá! O colapso travou o vazamento de gás nos túneis e eu deixei a minha máscara no VPTP. Não dá para mandar uma equipe pelos túneis com uma máscara para mim? Coitado, velho. O cara abandonou ele, mano. Ó, aqui é um mapa, né? Eu não entendo porra nenhuma! <risos> Onde eu tô, velho? Vocês foram foram demais, hein, Razor? Cara. Ó. Oh. Andar B zero dois. Saída do B02. É, por onde ele queria sair, não podia, né? Ela vai e eu pegar a máscara de novo. Cara, onde é que tem um save nisso aqui? Só pra nós continuar amanhã. Aqui está. Meu caminho de volta à reunião. Ah, é sim. Confia. Três balinhas. O jogo já tá dizendo que eu vou precisar. Ó, três, três chances de você matar alguém aí. Opa, uma gavetinha pra abrir. O vintinho, vintinho é bom, pô. Esses bagulho não abre, né? Essa gaveta aqui abre? Não, nenhuma delas. Só que as gavetas estão tão meio. Sozinhas. Porque era... Terceira pessoa. Os outros eram em primeira. Então, geral, geralmente jogos que são em primeira pessoa dão, dão mais, mais medo, né? O jogo salvou? Aqui, ó. Um save aqui, ó. O quê? Não, mas elas eram presas. Enchei a vida. Acho que eu nem gastei vida, né? A gente, vamos salvar. E amanhã a gente segue. A gente salva agora. que já deu quanto tempo de game? Não sei quanto tempo de game que deu, velho. Mas estamos em uma hora e 40 de live, né? Tá bom já. A gente salva. Parte pro outro joguinho amanhã a gente continua, né?